Geralmente está atrelada à bebida e à droga Geralmente Dificilmente você vê uma pessoa agressora que não bebeu Dificilmente Não me recordo de nenhum caso Que eu, que eu atuei Que não tenha bebida envolvida Teve um caso que foi interessante, e eu estava como defensora pública do infrator. Ela disse que ele empurrou ela de tal forma que ela caiu, só que eu estava ali para defendê-lo. Eu percebi a situação que eles estavam tentando se reconciliar, que ele estava buscando o perdão dela pelo fato. Até porque ela disse que foi um fato isolado. Eu vou te dar minha opinião pessoal. Se você realmente quer reconciliar com ela... Aí eu te aconselho a não recorrer, mas isso tem que partir de você. Aí na hora ele nem titubeou, na hora ele virou e falou bem assim, eu não quero recorrer. Mas eu acredito que apesar dele cumprir a pena, houve uma reconciliação familiar ali naquele momento. Porque eu acho que pra vítima, naquele momento isso foi importante. eles são inseridos nesse projeto abraço o casal separadamente geralmente quando eles começam principalmente o agressor há uma certa resistência no início depois eles acabam gostando eu vi já alguns relatos de casais que houve a reconciliação e que não houve novas incidências é, quando um homem vê outro homem falando, porque infelizmente a gente ainda tem uma sociedade que não está totalmente desvencilhada do machismo, então quando vê outro homem dando um exemplo, você vê a diferença. Porque a mulher ela tem que se valorizar, ela tem que saber do potencial dela. Não é pelo fato dela estar sendo vítima que o mundo acabou, que ela não tem mais condições de nada. Não é isso. Né? Ela tem uma vida pela frente, uma nova história pode ser contada.